Não, pode deixar do lado. Caramba. Já tá duro, hein? Não quer nem fincar. Agora ó, vocês vão prestar atenção. Presta bem atenção. O eu tô, eu tô fazendo sombra. Eu vou ter que vir. Vai de lá. Não, aí, a que tá. Agora vocês prestam atenção no que eu vou fazer aqui dentro desse, desse, desse redondo aqui. Desse circo. Ó.